Hoje é dia 29 de abril de 2023, eu estou aqui na casa do Paulinho conversando com o um senhor que veio trazer esse vício para o Paulinho, deixa eu ver o que, que ele fez aí. Ficou bom esse vício ou não? Ficou bom. O que, que ele fez aqui? Ele afiou ela para mim. E, mas ele já tinha, já tinha temperado? Eu peguei não? ela no, no depósito, ela estava muito afombuda aqui, né? É. aí ele bateu. Ajeitou ela. Ô João, como, você trabalha como pedreiro, né? Trabalho. Como que é o seu nome completo? João Batista Dutra. Dutra? Isso. Quem que são os seus irmãos? Eu tenho... Eu tinha oito irmãos. Já morreu dois. Agora nós temos seis. Fala o nome deles, os que morreram, os que estão vivos. Quem morreu, eu chamava Roque. Tinha uma irmã que morreu também há muitos anos. Vera morreu aqui na fazenda que a gente tô. Aí meu pai, nós tá era do Paraná, mas veio para cá para apanhar café e nós acabou mudando para cá. Que ano que foi isso? Foi nos 70 e 78, 79, por aí, quase cês, 80. Vocês nasceram todos do Paraná? Todos. e o seu pai foi pro Paraná? Meu pai era mineiro, para foi para Paraná. Foi criado lá também. Como que chamava seu pai? Manuelino Dutre. E a sua mãe? Maria Aparecida Camargas Dutre. O, você me falou que seu pai é de Cabo Verde? Cabo Verde. Quando ele foi pro Paraná, ele foi com quem? Ele foi, ele foi para lá, ele, ele era assim, rapazinho ainda. Ele conta, contava né, para nós. Aí ficou. Aí tinha o pai e a mãe dele morreu, ele ficou ele e o irmão pequeno ainda. Aí meu pai criava ele, aí meu pai casou, criou esse irmão dele. Como que chamou o irmão dele? João. Kamala. Tá então... é, até hoje ele é, mora lá em Arapombe, é o caçula dos homens. E meu pai faleceu também, agora faz uns 5 anos já. Quando o seu pai veio pra cá, ele não, queria, ele não quis retornar para Cabo Verde, não? Não. Porque lá era café também, né? E aqui era café? Ele... ele parece que ele não Sim, ele veio de lá, moço, ele não tinha muita, Não era muito pegado por lá, né? E foi criado mais para o bando do Paraná. Ô, oh, oh, oh, João, mas vou falar a verdade aqui para você. Aquele negócio lá é meio frio demais, não é? Paraná, engiado. Não é, assim, gia. Mas é um crime quase igual aqui mesmo. Quanto é calor, é calor. Quanto é frio, é frio mesmo, hein? Você não falou o nome do seu avô, o pai do seu pai? Rock. Rock, De que? Assim, não é o pai do meu avô. O pai do meu avô eu não conhecia. Não, o pai do seu pai. Do meu pai, não conheci, não sei, eu não, não lembro o nome dele. Eu lembro do nome do, do pai da minha mãe. Chamava Rock. E ele era de onde? Meu pai, o meu avô era daqui do estado de São Paulo e foi embora para Paraná para tocar café. Na época o Paraná dava muito café, pegava muito café à meia, foi para lá e, e raizou por lá e ficou lá a vida inteira. Ele mora lá ainda? A família do seu? A família dele mora tudo lá. Da sua mãe? Da minha mãe. Que cidade que é? Araponga? A Arapombe, da família mãe? da minha mãe mora uns em Joguapitã, outros em Londrina. E tem um, um pouco em uma cidadinha Guaraci. Está naquele meio ali. Ô João, quanta pessoa ia para o Paraná, ele ia com uma vontade de comprar terra. E comprava, e, né? Quando pois... ele tocava café à meia, aquilo era bom demais. depois A geada que foi judiando, né? Aí, hoje, hoje o Paraná mesmo, café mesmo no Paraná é muito pouco. Você mor você, você chegou, você veio novo para cá, para essa região, né? eu vim para cá em 79 80. eu trabalhei muito no Paraná. Vixe. nós tocava café algodão Na época o Paraná produzia muito algodão também. para que região que ele, pra, que, que, que produzia algodão ali no Paraná? até de Maringá ali. Maringá. É. E, ainda tem plantação de algodão lá? não acabou né? você não vê mais. Pra, meio. Eu tenho ido lá, meus irmãos, todos, todo ano eu vou lá uma vez, duas. Não veio algodão mais, não. Eu, lá virou soja. E cana, né? A cana está entrando em todo lugar. Oh, você falou <risos> dos seus irmãos, mas você falou o nome deles, não, né? Tem um que chama, nós tratamos ele de neném, ele chama Supriano. Ua. O, o que faleceu, eu morava aqui também, era Roque. E tem outro que mora lá, é Ademir. Pois eu, mas era três, quatro, como é que é? Quatro, quatro homens e quatro mulheres. E as mulheres? Mulher é uma chama se chama Cidinha, Joura, Vera e Ivone. Tá tudo lá no Paraná. E você casou aqui né? na região ficou aqui, raizou aqui? Ainda com o café não Cade de Tudo, meu pai veio, nós ficamos ali. Aí depois minha irmã fez uma tragédia e bebeu um remédio. Faleceu, ele virou um trem para ir embora e eu fiquei. Fiquei na casa do administrador. Aí acabei casando por aqui e estou até hoje. Mas você ficou sozinho ou, ou com mais irmãos? Não, só eu. Só você que ficou? Só eu. E meu pai voltou embora. A, a sua irmã era mais velha do que você ou mais nova? Era abaixo de mim. Era, era mais nova do que eu. O, você falou no... no... No, numa coisa que marca muita gente. Nessa região franca também tem muito é as pessoas tirar a vida, né? É uma decepção, uma é, frustração. Depois. E a gente também não, não pode fazer um julgamento das pessoas, não, né? Porque. Eu não não tem uma ideia, né? É, não, e depois é a, a, a pessoa sente que a cruz é pesada, é só quem está carregando a cruz é que sabe, né? É. A cruz da vida, né? É ah, se você tiver coragem você vence vai tocando a vida então você já é vovô aqui já eu tenho quatro netos já tem... fala o nome deles então eu já tenho o aí, meu né? menino Diego ele tem três dois homens e uma mulher e tem a, o outro meu mais novo que é o Diogo, Diogo. tem uma menininha agora Novinha tem oito meses. Você trabalha na coca -Pec? Não, e essa camisa sua Ele ganhou. O cara bateu e ela me acabar com ela. Uai, coisa boa, rapaz! É ué. coisa boa. É isso aí, ô João. Me fala mais um pouquinho da sua, da sua trajetória, da, do, da sua avó, que você tem mais história da sua avó, né? É da família da sua avó. É família. É de onde que ela falou, que você falou que era... Isso era daqui, do estado de São Paulo. Mas que, que cidade? Cidade, quer ver, eu não lembro o nome. É aquele meio de Araraquara ali, um nome de uma cidade. Ah, eu não lembro o nome. E, e quando o seu pai chegou lá, é, não, é, ela chegou primeiro ou chegou é, dessa região? Ela ficou lá, né? E faleceu lá no, no Paraná. Faleceu lá? A sua avó. E o seu avô também? Também. Seu avô também. O seu pai que veio aqui e, veio e voltou? Pra cá, ficou um ano aqui e voltou. E... Aí foi pra lá, faleceu lá. Ele foi criado, bem dizer, lá também. Mas você, os outros irmãos seus, eles já nasceram lá e, e eles não vieram com seu pai, não? Quando meu pai veio pra cá, veio todo mundo. E depois eles voltaram? Depois ele voltou. O, esse irmão mais velho, meu até que faleceu ele voltou para lá casou depois veio para cá ficou uns três meses aqui, o patrão ligou para ele chamou ele ele voltou para lá de novo e ficou lá agora depois ele voltou para cá de novo aí faleceu aqui até o filho dele mora tudo aqui mulher dele filho dele mora tudo aí os Dutra é eu sou da região que tem dutra, e eu tenho dutra na, na minha família. Eu tenho uma tia que assina dutra, dutra, tia Lodi, lá em, no leste de Minas, na Zona da Mata. É, é a família, né? É. E você teve quantos filhos? Só dois. O nome deles é? Diego e Diogo. Diego e Diogo. É. E já deram para você quatro netos. Quatro netos. Tá vindo um barulho lá do carro, vamos terminar aqui dizendo que a vida vale a pena, né? Vale isso, a vida é boa. Tando vivo, tá bom. Tando vivo, se movimentando, é bom demais, né? É bom demais. Tem gente que reclama, mas não vão é reclamar. A vida é boa. Olha o pessoal vendendo as coisas velhas aí. aí, ó. o melhor Mas já estamos indo para outro bairro. Aí, ó. Aí ó, de primeiro jogava tudo fora, né? Jogava, hoje aproveita tudo, né? Reciclar, né? É isso, é tão bom e tem muita gente que vive disso, né? Ah, é, tem muita gente vivendo desse Lá todo. em Franca tem o famoso Romildo. Você conheceu o Romildo? Conheci. É, faleceu, não faleceu? Faleceu. Tem muita história dele gravada aqui, faleceu. quando ele empurrava a carrocinha lá e, e da rua não e falava depois. Romildão, ele era um bostinho é, pequeno. É, pequeno. É, acabou que deixou a história bonita. A Celi, a esposa, a esposa dele e os meninos, o Fabiano, o Fabrício e o Fabinho. É, Ô, ô, ô, João, muito obrigado. Que família que é da sua esposa? É dos Mendes. Daqui? É, daqui. De Stefano e Mendes. Como que chama o pai dela, seu sogro? Luiz Mendes. Ele era de Caraval. Eu, eu filmei lá um senhor de Claraval chamado José Mendes Malta, 102 anos. Você conheceu? Ele deve ser parente, porque é, é, é seu parente lá. Família é muito grande. Ele tem 102 anos. É vivo ainda? Vivo! Segunda-feira eu fui lá almoçar lá e nós jogamos truco junto. Nossa! Eu filmei jogando truco, 102 anos. É. Eu, eu travava ali eu, eu muito pouco fui ali. Até tenho, tenho um tio que morreu ali, ele morreu quase 10 anos também, o Gerardo Nega. Não sei se você já ouviu falar. Geraldo? Geraldo Negro chamava ele. É. Ali de Claraval tem umas boas histórias. Ali de negro né? não tinha nada, ele era branco demais. É. Ou tinha um negro lá que era, era o irmão do doutor Nilson Plácido. Até Geraldo negro, negro ele foi ele foi político lá, é, nos né, tempos, ele era bem sussudido ali no Claraval. Mas não é um que, que foi pro Comprou fazenda fora e foi para lá, morar lá? Não, ele ficou Não, ali. Ele ficou ali. a vida inteira ali. A vida toda. Ele formava muita muda de café, né? É. Viveiro. E você conheceu a sua esposa lá em Claraval ou aqui? Aqui, no Caetitú ali. Caetitú. É, assim. É. Ele tinha é um, é um citinho ali no Caetitú. Aqui, indo pra igrejinha aqui, não sei se você conhece você trabalhou na roça, qual que é o serviço que você mais gostava da roça de fazer tirar leite o... é. você mexeu com gado? eu com gado muito tempo serviço de roça na verdade não tem nenhum bom né? não, serviço nenhum é bom, mas eu gostava mais de trator mexer com um trator Máquina. É, é mais gostoso mas também muito de retireiro. Ali no Caetiturco, acabei pro Chico Maia ali uns 4 anos tirando leite. Tirando leite. Esse, esse serviço é cruel, hein? Ei, mas você tirava leite, não tinha máquina não, não na não, munheca meu. Na munheca. Eu na época que ju... eu saí de lá eu estava tirando 300 litros de leite na mão. Eu mas peguei, mas, mas tinha leite. quantos que te ajudava? Tinha só um rapaz que ajudava. Ajudava de manhã só, depois eu fazia o leite da tarde, o prato, de dia do domingo ele saía, vinha pra cidade, não voltava, eu tirava sozinho. Eu mexi com isso lá em casa, viu? Aí eu fui desanimando aqui, eu peguei e larguei de mão. Você é, acaba de tirar leite, você tá muito cansado. É, é, um, é uma espécie do cativeiro, né? Cativeiro Porque tá Você não pode sair chovendo. Não tá chovendo, choveiro, tá de, de, não tá chovendo, deu a hora de você levantar, você tem que levantar e sair de baixo de chuva, buscar gado e tirar o leite, não dá tempo do leiteiro pegar, né? É. Tem, é, de, é complicado de ser é, isso. É, E não tem dia santo nem feriado, né? Todo dia. Todo dia. É dia de, de trem. Em sexta-feira santa. Eles não mandam leite, a doa, mas.. Mas tem que tirar. Tira. A vaca não sabe, né? É. Ela tira. produz leite. Você mexeu com vaca boa de leite, que te, dava muito litro de leite, um 12 litros, 10 litros. Eu litro. mexia, que dava mais leite, dava lá uns 18 litros de leite. 18 litros? É holandesa. É, tirado na mão. Essas. Fala holandesa, mas não era é. pura também não. Era é, 3 quartos? É. Uma vaca boa. E, e, e vaca gira Você tirou leite boa vaca? E vaca gira nunca mexi. Só, só essa meio cruza em inglês? Você, você trabalhou com vaca é, Jersey? Gersy, que eles é mandam. Você sabe qual que é, né? Sei, aquelas pequeninhas. Pequena. Mas é isso aí. Agora o, o, o boi Delora é mais bruto, né? Mais bruto. Indo do Brasil. Eu conheço um pouco desse negócio aí. Que é... Eu já tirei leite de gado de Nelói. Nelói é bom de leite. Eu tirava o leite do Nelói. Era meio complicado, mas mansou, ficou ajeitando. Ela dava lá uns 8 litros de leite, todo dia, tranquilo. Quer dizer, não era é. ruim, né? Não era não. É isso aí, ó. Eu sei que bebeu muito leite e fez muito queijo, né? Deve ter passado a vida. E porco, você lidou na roça? Tratar tá de porco? Muito porco. Ali onde eu tirava leite, nós mexia com os porcos ali. Pro por gasto, sobrava, vendia. Porque eu trabalhava pro o cara que ele era agrônico ali no colégio agrícola, Chico Maia. Chico Maia? Eu trabalhava para ele, até tem o um sítio lá, tem hoje. Aí nós criava porco, galinha. Pro gasto e, e vendia. Sobrava, ô, e sempre sobrava. Ô, João, a, a terra. É farturenta, né? Ah, ali, ali. Tem que trabalhar com, né? é levando, plantando batata, plantando taioba, plantando cebola. Você comeu taioba na sua vida, não? Ou você não conhece taioba? Não conheço, mas não, não, não sou muito fã. Não. Eu sou fã daquele negócio, viu? Eu estou comendo agora o talo da taioba, que é muito gostoso. Ó, oh, um abraço para você. Foi muito bom. Guardar a sua história e eu... O que, que você quer deixar de mensagem aqui sobre a vida? Tudo de bom, o senhor também, para nós todos, né? Porque a vida é boa, né? É boa. Vai lá para Memórias e Vida. Já vem um outro carro lá, não sei... Este deve estar vendendo. Aí, ó... Lá na roça não tem esse barulho, porque se chegar um barulho desse lado, todo mundo para também, tá né? Chega mesmo, compressor. Aí, ó. ó. um abraço. Muito obrigado, Ronaldo. Valeu, meu irmão. Aí, valeu. Aperta a mão do João. Agora você chama o Paulinho lá para nós fazendo um favor. Aí, você economiza de verdade e tem atendimento de qualidade. Leite integral Jussara, tem É lá, o cara tá vendendo leite lá integral da Jussara. Ô, Paulinho, você uma história bonita desse caboclo, viu? Isso você vai arrepender, isso aqui não vale nada, esses é. Paranais, assim. esse Paranaense. Esse é gente boa, mas ele tem, ele tem raiz, é Minas Gerais. Aqui, Paulinho, ó, esse aqui não. tem que. Nossa, mas você vai falar assim o que eu que estou é? Estou isso? No Velho. É, eu é um acho feirão, lá. vai amanhã na tchau. Na que você quer que faz, tchau. Não sei, você que vai saber se vai colocar esse parafuso. Lá acabar, vai lá, vai lá. Oi, ó. Pô. Valeu, valeu. valeu.